E aí rapaziada, suave? Aqui é o senhor trazendo mais um vídeo pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo ó, aqui no meu canal. Galera, nesse vídeo eu venho aqui fazendo uma evolução pra vocês, parte 2, parte 3 pra falar a verdade, a gente já tá na evolução 3 aqui no canal. Deixa o like, beleza? Eu mudei de gravador aí, mano, que o OBS tava dando muito, muito retorno, eu também tava travando demais minha voz vim aqui pro fantasma, eu acho que é melhor pra gravar do e eu dei uma upada aqui na conta aí pra vocês verem, eu tô com 1.300 já ó o atributo, é, é do cachoeira, tá um atributo muito legal mano pra não falar outra coisa porque o youtube pega e, ó, tcham, corta tchê -tchê. mas fora isso tá suave. tô com 60k 60k de deco, papai, papai, tá com conta bonita, cheira, oxi tá outro nível pega a visão eu não tô upando esse aqui, galera. esse aqui talvez esteja me prejudicando também por um lado, né defesa. Eu não tô fazendo questão de upar, mano. Isso que é foda, Tem de upar. Ó, falei o um negócio. Tem de upar aqui, ó. Tudinho. deixar aqui, ó. Prática espiritual também. Você vai fazendo isso aí que eu tô fazendo, mano. Ó, tudo que eu fazer em vídeo, se você tiver pegando sua conta aí do zero, faz a mesma coisa, cara. Porque é bem importante. Você coloca isso aqui em armadura, mano. Que é a melhor coisa que você vai estar fazendo no momento. Armadura e dano. Vamos lá pra vocês ó. Tá vendo? Questão de pegar. Ó lá, peguei um atributo legal e um fc também, mano. Questão de saber upar. Mas beleza. O que, que eu vou fazer hoje? Hoje meu intuito. Eu abri aqueles baús de figura. Tinha sobrado, tá ligado? Sobrou muito baú de figura. Daí eu abri tudo. Offline, né? Eu vou. Pegar e usar aqui né, abrir tudo Certinho, vamos ver se eu vou conseguir Pegar um FC legal Aí beleza, como eu tava falando pra vocês Eu vou conseguir pegar um atributo legal Abrindo isso aqui ó Mano, essa recarga vale muito a pena E cara, vem jogar o serv é, no servidor aqui mano ó. O link tá na descrição, se você tiver Discord Tem meu Discord aí também é Só pegar e entrar E é isso né Eu tô upando minha conta aqui Igual eu expliquei, vou fazer tudo em vídeo, cara Tudo que eu vou fazer aqui, questão de evolução, vou fazer em vídeo Mas não me importa quem tá top 1, quem tá top 2 O importante é ensinar quem quer jogar, entrar no servidor e conseguir ficar forte, entendeu? a gente alcançar os caras, alcançou Se não alcançar, pelo menos a pontinha vai estar tá top Ah, não, consegue fazer uns PVP, GBG E o mais importante, passar a instância Isso aí, cara na hora demais mano não não posso brincar ó também acho que eu pego o que ver será que eu já vou para casa dos dois milhões se for tá da hora demais aí devagarzinho pô na conta né galera porque Mano, pensa pra você ver se você começa no DT, que daí que Você se na começo da Kenaife. Vendi devagarzinho, quando da forma que você sabe, assistindo os vídeos pra explicar certinho pra galera. Uma coisa que você tem de fazer é sempre o passo as figuras, mano. O pano isso, isso vai ficar bem forte. É o que, que eu falei pra vocês: a casa dos 2 milhões de F6, 2 milhões e 200 ainda. Ó. Beleza, galera, só pra vocês terem noção. E fora que eu vou upar, ver. Montaria, hoje eu vou para montaria. Tô pensando em comprar. Deixa eu ver aqui. Vou comprar 10k de mont... é, de montaria. Deixa eu ver quantos cupom que já gastou. De é olho, né, mano? Gastou bem pouco, mas mesmo assim, né, galera? Tem que querer saber upar, mano? Saber usar os cupons certinho pra poder querer fazer a evolução. Eu não posso gastar os cupom à toa porque se sobrar cupom vou fazer sorteio e vai ser ao vivo, entendeu? Então tem que saber usar isso aqui com sabedoria. Eu comprei 10k, vou comprar mais um pouquinho pra ultrapassar as runas, como que tá tudo amarelo mano e as melhores runas que tem, coloquei aí essas runas aqui da atividade e armadura galera, algumas e outras dão defesa, armadura também elas é muito boa mano, então quando vocês pegar, coloca delas mano, porque daí dá muito FC cara vamos ver quantos que eu vou pegar de FC, para montaria. eu vou colocar a musiquinha de fundo aí e acelerar o vídeo então deixa o like de vocês, vamos bater uma meta legal de likes, porque eu tô vendo aí que vocês estão apoiando, então vamos meter o um like aí, fechou? E é nóis. Eita galera, não deu pra comprar aqui, não deu pra upar, nem pro nível, pro próximo nível. Depois ó, que eu consegui mais cupom Eu pego e acabo de upar esse aqui Não vou ir com sede ao pote Porque tem coisa para upar Eu posso pegar e fazer o que? Upar o tempo eu Posso comprar várias Várias coisinhas lá do tempo lá, Que eu esqueci o nome agora no momento Que me deu um branco Mas eu posso upar o tempo Que vai ser uma coisa bem legal hum. Pensa num negócio que vai demorar Vai ser esse aqui Eita porra. Mas beleza. Deixa eu pegar aqui, aqui é o tempo. A única coisa que eu vou ter de, de upar vai ser isso aqui, galera. Eu vou dar um corte. Vou pausar o vídeo aqui. Vou voltar com muito, mano. Muito mesmo. E o que sobrar eu faço sorteio para vocês, fechou? É nóis. Nice. Então galera. Comprei que ver 22.670 de.. Deixa eu ver o nome desse aqui pra mim. Oferta de nível alto. tem que ver o nome, né? Pra não confundir aqui, né? E vamos upar. Vamos ver quantos cupos que gastou. Eu tava com 60kk. 25kk. Ainda fora que... Eu peguei um pouco a montaria. Mas bora lá, vamos ver se vai dar pra upar bem, né? Com isso aqui. Que é a quantidade boa. Vamos ver. Só consegui... Acho que... Não um, consigo deixar, não, mas eu consigo upar alguns níveis aqui. E já vai deixando o um like aí, mano, porque é bem importante. Vamos lá, tá no nível 2 ainda? Ah, vamos ver aqui. Fica a fuga, saber. Devagarzinho o pano. Vocês viram que esse vídeo aqui não tem muito corte, né, mano? Esse vídeo vai ser bom para você assistir aí, poder aprender alguma coisa, né? Mandou o papa nível 50. Aí vocês vão entender. Ainda fora que eu tenho de roupa purificar. Do pet. Essa é a coisa que ver. Isso aqui, ó. pro VIP 9. Esse aqui é do VIP 8. Será que ninguém gato Consome demais. <risos> Sou um cara consumista. Mas enfim, né? 25... 2k e 500 né 2k e 500 Deve ser Coisa muito boa Enfim Deixa eu ir aqui No pet que eu quero ver se dá pra comprar o purificar Ou será que é só dropando Enfim vai ser só dropando Meu filho Pensa um negócio que vai ser de filhos papai Mas beleza Vai ser uma coisinha aqui também que Dá pra gente fazer pra conseguir upar que ver as cartas Aqui dá pra comprar baú de medalha? Do baú de medalha, eu comprei umas cartas. É o jeito, fiote, porque fiquei... a situação não tá boa pro meu lado aqui não. Deixa eu ver aqui, tudo certinho. Não, baú é de moeda. Não, você ser baú de medalha. O único baú que eu preciso no momento. Será que vai ter aqui? Não tô achando, não. Uma oferta. De novo noção do que não o que é isso. Beleza. Tá certinho, né, fiote? Bem capaz eu não tá vendo essa... Beleza, eu vou deixar isso quieto, vou comprar aqui uns cupom mesmo, é o jeito. Não não vai de um, vai de outro, né Fiat? 999. Vou comprar um KK, mano. Demora um pouquinho. Beleza, vou comprar devagarzinho aqui que ele acha aquelas builds purificadas que Não tem não, mano Só achar assim, galera, isso é da hora, hein Nossa, mano, eu gastei aqui o tempo todo lá Deia ter vindo aqui comprado, né Eita Agora eu coloco aqui o tempo É, bem capaz de sobrar ainda, pelo A próxima vez vem no shopping, não fico moscando lá, não 999 Com mais oh. Aí beleza Fiquei com 19kk de cupom Tá bom mano, não vou ficar reclamando não Ainda fora que eu tenho que comprar Comprando Quando chegar 15kk eu paro Que amigo, não, não, para amigo Agora eu... Eu vou que é console, <risos> aqui, não, não, não, não, mesmo. não, o não, não, não, o não, não, não, não, não, não, que que eu não, tinha filho. Bobo Shop per... faço... e deixa o pé nu aqui. E aí, beleza. Coma mais um pouco. Quero deixar aquele um negócio full um negócio full. Fá ah, um cuidado do pet full. Às vezes eu erro nas palavras, mas tá bom. deu pra vocês entenderem, né? Quem joga de que vai estar tá entendendo como que tá funcionando a evolução. E é isso, cara. Magalhãzinha, a gente vai upando a continha <risos> Nossa, mano, deu pra tempo demais, parceiro Esse vídeo vai ser da hora Vem cá, aí, ó, vou deixar o tempo full, mano Aí, eu gastei demais foda se não dá pra enviar, hein Vai complicar pro meu lado, beleza Nada, eu comprei, foi... Foi pouco ainda? Nossa moleque. Você é louca, cachoeira. Tá graça demais. E eu ainda pensando que tava balando, comprando aqui tanto. Hum. Tá eudido demais. Deixa eu recolher isso aqui, ó. Eu não consigo me recolher aqui lá, mas é de boa Comprei as cartas que comprei Da hora É, tô conseguindo pegar um FCzinho da hora. Beleza. Acho que vai demorar um pouquinho, mas dá pra gente ir o pano devagarzinho. Galera, vocês comentem aí alguma coisa que eu tô deixando de vada aí pra de upar, mano, porque tá difícil. <música>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 Uh, and we all know fear is a slogan yeah and we all feel broken yeah and we all outspoken need someone who could just go shout I struggle in this place been in circles several days never knowing the right way mm, yeah sometimes i struggle in this place if i got a voice they go hear me shout i can make my own choice and we've got a mouth i'mma make noise yeah that i don't doubt i won't feel failure now yeah mistakes they make you better don't regret and like drake said man i'm upset too many people out here wasting their breath yeah yeah and still i feel like we've just all been going crazy too many people need a galera foi isso que deu pra fazer Eu não vou comprar mais fique porque... Não vai subir tanto a FC, mas os atributos estão legal, Tô acabando batendo 10k de atributo. Agora eu vou aqui no cuidado, vou dar uma upada aqui também. E é isso, né mano? Deixa o like de vocês, porque. Olha pra vocês verem o tanto de minuto de vídeo. Meus vídeos tá grande de evolução, filho. Tô fazendo a evolução certinho, mano. Tô gravando detalhe por detalhe mostrando tudo certinho, mano. tô deixando nada passar porque.. A pessoa que quiser evoluir, né, mano? Daí, criar uma continha nova Vai ter uma prevista aí de evolução, tá ligado? Daí ela pega desde o início Opa Pega desde o início até o fim né? vai conseguir ficar forte, entendeu? Porque essa continha aqui só tem de evoluir, mano Agora, as coisas que eu comprei aqui Já tá pegando um atributo legal Eu tô focado mais no atributo, galera FC eu vou pegando com o tempo, entendeu? É isso que eu vou estar tá fazendo Então, é nóis, mano por enquanto é o que dá para fazer, né Beleza Tô conseguindo pra certinho, mano Purificar Nossa, não, quer dizer O do pet tudo certinho Vamos 3 milhões de FC, mano Agora posso, ó Aí, Deixa eu ver se tem mais alguma Carta pra ativar por enquanto tem um ain't 3 então eu esqueci de substituir. Uma bending, spreading and getting my name out now. Que da hora, Hum, mm. yeah. a keep no budget, from nothing to something. I ain't também pegou um. Vamos ver se eu consigo mais que isso. Fala na sorte. Só que o destino é esse: a gente fala, o treino acontece? Nada. O destino é bom pra quem quer ver. Parece a missão. da hora, mano. Dá pra me pegar um atributo legal, O meu objetivo é pegar 10k de atributo. Em defesa, de você vai ganhando ansioso porque... Olha, yeah, tá vendo? Às vezes você ganhando esse não é tão ruim. Vou pegar atividade boa. Um então, que a gente consegue? Aqui, galera, vocês tendem que ir devagar, mano Se eu for muito afobado aqui, você é perde que eu lá você ver, viu? 237 Da hora demais, mano Isso é mais ganancioso na, na defesa de novo Ó lá Te falando, fiote, 238 10, mas ajuda, galera Vocês tem que colocar isso na cabeça Ajuda demais Um ataque que eu não sei se vai dar bom, assim mas vamos tentar, né? Olha lá, 235. Que da hora, mano. Não, olha isso aqui, fi. Pegou 10k de defesa, 9k e 700 de ataque. Não, mano, tá. tô sossegado, fi. Você acha que eu quero ficar aqui, tipo assim, sofrendo aqui? Não quer nada? Vai correr logo, eu consigo pegar esse aqui. Aqui, me fala aí galera, eu tô errado, isso aqui é um milhão e quinhentos ou é um bilhão? É um milhão né mano, aqui 3 milhões também ó Acho que também me pegar isso aqui tranquilo, é possível. Vamos fazer o teste aqui, vou dar uma revogada e já volto aí Então eu tô de volta aí né galera, o motel foca, sei lá, acho que é isso Motel, foca Ih, eu acho que eu não consegui pegar isso aqui não eu Acho que é um bilhão, né, mano Eu acho Só de breve, tá ligado Mas beleza, né, galera Deu pra mim pegar um FC legal Eu não sei se eu tô Não, eu tô com 3 milhões mesmo Eu ia falar 31 milhões, mas não tô não Tá longe disso ainda, mas Devagarzinho eu consigo chegar lá, né Fora, mas tem um padinho aqui no Totem de Web, né? É, beleza Tá então, morrendo macaco aqui Da hora, mano Acabar de gravar aqui você chama Se tiver vaga mano. É isso aí, né, galera Ah, mano, antes de terminar o vídeo Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês Eu tô com a minha sociedade aqui, ó Quem quiser entrar, é porque tem uns inscritos que foram pra me divulgar A sociedade que tava bem pobre Quem quiser entrar na sociedade Tieti É essa daqui, ó No um XZ Tank, fechou Sempre coloca esse nome aqui, ó, vou colocar aqui Dono youtuber, senhor titia, vocês viram aí meu trecado? Não tá tão bom, né, mano? Infelizmente, né? Mas eu vou fazer meus vídeos. A hora que ver, quando eu pegar um dinheirinho do YouTube, eu compro um trecado melhorzinho, mecânico. Tá ligado? O trecado que eu tenho aqui quebrou o espaço, quebrou várias coisas dele. É porque o Trecrase daqui é meio mano Mas não posso reclamar não, tá bom Tá tendo, né hum. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Isso aqui eu posso usar Tem que aproveitar o que eu tenho pra usar aqui, né, galera Acho que vai ser quando eu as contramarcas é, é verdade, tem que subliminar, mano a gente não olha, mas eu vou deixar isso a próxima evolução Nossa, várias coisas que dá pra fazer aqui Tá vendo? Tem de olhar sempre o depósito Mas galera, esse vídeo tá muito longo, mano Na moral, então vai ficar um vídeo gigante aqui pra vocês Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até esse momento aqui Eu só peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal Faz o um favor pra mim, pega e compartilha esse vídeo em algum canto aí que você sabe que vai dar view. E também, quer ver, dá uma ajuda pro Tietê a bater os 5k de inscritos, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do senhor Tietê. E não se esquece, vem jogar o dedo em qual, o link tá na descrição. Pega e cria sua conta na minha sociedade, que daí eu vou te dar uma moral em instância, em várias coisas, fechou? E é nóis, até o próximo vídeo.